Oi? E então, Alexandre, que que, esse bolo que nós vamos fazer hoje, o que, que é? é? É bolo de fubá de milho. Cremoso. Cremoso. É. Um, os ingredientes tá aqui. Tá tudo aí. Tá tudo aqui. Não vou fazer você falar, porque senão você vai se atrapalhar. É. Então vamos vamos, vamos... pôr o leite. Começa com leite? É. Ah, é de liquidificador esse bolo? É, de liquidificador. Beleza. Uma xícara de leite? Não, são cinco. Cinco le... xícara de leite? Cinco. Uau. Chicrona essa aí, hein? Aí, cinco. cinco xícaras de leite. Cinco xícaras de leite. Próximo. Agora, os ovos. Ei, tu pegou essa manteiga aí, mas é a manteiga que eu trouxe Ah, ali. é, cara? Pegou Ó, eu errado. Tô querendo dar o golpe. Tá querendo dar o golpe. Comer minha manteiga <risos> e usar essa porcaria aí. Eu já tô querendo dar tá o... Querendo... Que não tenho costume, menino. eu sei. Eu sei. <risos> Eu não tô acostumada a fazer com esse Chico também Ah, eu tô ligado Sabe você vai me dar o gol? Tá pensando? Olha, um ovo São, São três ovos, três né? Três ovos, é Mas eu tô quebrando aqui porque pode... Pode ter um que tá meio esse. esquisito Três ovos que era pra ser caipira, mas eu esqueci hum, de pois fazer é. Toda vez eu esqueço eu alguma coisa. caipira né? ficou longe. Um dia eu vou esquecer a câmera pra filmar. Aí eu acho difícil. É, essa, essa, esquece, essa eu não esqueço, vai fácil esquecer minha cabeça, viu? É mais fácil. Aí eu acho difícil esquecer essa cama Aí já adoro e acorde pensando nela. Pior é que é, viu? Acho que é isso que as mulheres têm ciúmes, viu? É da câmera. É isso. Quantos de fubá? Uma xícara. Uma só? É. Mas então, nossa, é uma lembrança de fubá só. É, é. Ó. Uma xícara, ah, mas é uma xícara cheia, né? Cheia. Passando cheia. dos limites até. Aí, tá vendo? Ah, uhum. tá bom. Uma de... uma de fubá e, fica, vai ficar... e uma de trigo. Só que o fubá fica tudo ali na xícara. É, mas depois eu tiro. E uma de trigo. E ah, é isso. Trigo. Então vai uma de trigo. É por isso é. que dá. Trigo sem fermento, né? Trigo sem fermento. Uma xícara de farinha de trigo. É, uma xícara de farinha de trigo. Já, você já viu que eu coloquei tudo aí, né? Já Agora falta o fermento. Não, o fermento é por último. E a manteiga? A manteiga eu já vou colocar. Quanto é que é de manteiga? Duas colheres de manteiga. É pouquinho. É. Aí pra medir é mais difícil, né? Porque essa é dura. Não, Devia é. ter tirado antes, né? É, é. Não, mas aqui, ó. Vamos arrumar ela aqui. Duas Aí, colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Ó, o cheiro já é outro, Alexandrina. Aham. Uh Vendo? -huh. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. Maravilha. Deixa eu tirar aqui com esse pincelzinho, duas colheres de manteiga, uma de açúcar pra eu não esquecer. A... Ah, tem de açúcar Já também. Já esquecer no açúcar. Quanto que é de açúcar? Uma xícara? Uma xícara. outro dia hum. eu esqueci, não sei o que foi, que... acho que foi no dia que eu fui fazer o bolo da Arledes que eu esqueci, ah, esqueci de pôr o fermento. Uhum. Aí que depois eu tenho que tirar tudo, tá vendo? Tô. Uma xícara. Uma xícara de açúcar. É. Agora, o queijo. O queijo ralado. É. Não, mas eu não vou pôr agora. Primeiro eu vou dar uma batidinha. Ah, aqui. tá. Primeiro porque senão fica muita coisa, né? Não, não é por isso. É porque o queijo, pra não bater tanto. Ah, pra não esmigalhar ele. É. Então, primeiro dá uma batidinha, primeiro né, Primeiro dá pra... uma batidinha. Agora eu vou pôr o resto das coisas. Só é o fermento e o queijo. Só falta isso. Primeiro... Ah, esqueci de ligar o forno. Não, primeiro eu vou untar a forma. Mas e o forno não tem que ligar antes? Então, eu vou. Deixa eu Calma. Calma? Calma. Hum. <risos> ah, deixa eu tirar. Não um peguei daqui. Olha lá, vamos ligar o forno. Ele tem que abrir a porta pra poder ligar. Ah, sem a, sem a porta aberta não liga não. Não. É cheio de.. de... Ah, é para não explodir, porque com é a porta fechada pode explodir. É? É. Essa forma cheia de, de chameco. Agora a manteiga eu vou passar dessa daqui, ó. Por causa... Tá bom. É mais fácil, né? É mais fácil, Que aquela é. dali tá dura. Essa eu deixo, vai. <risos> o certo era tu ter tirado ela antes, né? Era, mas eu não lembrei. Esse bolo fica igual bolo ou fica igual pudim? Como que é? Fica igual bolo. Fica bolo em cima e o cremezinho no meio. No meio. Aí no fica meio. parecendo... É, no que meio. Engraçado. No meio, menina. Como você aprendeu a fazer esse bolo, Alexandrina? A Ivana que me ensinou que ela As... viu uma receita no... No? No pacote daqui. Ah, no pacote. <risos> a ah. Ivana que me ensinou. Quer dizer que esse bolo é novo na sua esse vida. Esse bolo é novo, é. Esse bolo. Ó, oh, Alexandrina, eu vou falar pra você. Faz uns... Três anos que eu tô atrás desse bolo aí. Sério? É! Ave Maria! Quero ver se é esse mesmo. Olha! Tô louco atrás desse bolo. Tô ah, aqui. tu vai botar açúcar também aí? Eu vou. Mesmo tu sempre bota açúcar? Eu sempre boto. É porque antigamente eu colocava trigo. É. Mas o trigo solta também. Mas, é... mas que o açúcar é melhor. Eu tô achando que o trigo é melhor. Eu já vi que não deu certo aquela vez. Não, não foi por isso. Foi porque tirou quente. É. Não culpa o açúcar. Não culpa o, -o açúcar. Foi porque tirou quente. Hum, quero ver, ó. Sim. Se Olha. hoje não der certo, não. eu não vou fazer. Não vou acreditar mais. vai dar sim. Eu quero fazer também uma torta que a minha filha me ensinou. E hum. eu já fiz de limão. É. Nossa, você precisa ver que delícia! É com bolacha. Eu vou fazer que nem a mulher, vou pôr mais açúcar. Ponha mais. É, eu pondo mais açúcar, gente. Aí. Porque aqui não tem ninguém diabético, <risos> Graças a Deus, não. não. Nunca vai ter. Não, eu não. Bom, dois pacotinhos de queijo dois ralado? Dois pacotinhos de queijo ralado. Cada pacotinho tem uns 50 gramas, é, né? É. É, é, você fala, mas não sei se é mesmo. É, né? 50 gramas. É, é 50 gramas. Dois pacotinhos de queijo ralado. É, eu colocava mais, mas dois tá bom. Ah, mas você não me falou dois? Não, eu mas trouxe tá bom. dois bom. É, é. A minha filha já falou assim: é muito queijo, mãe. Não é, não. Que eu, eu colocava. É muito queijo. Eu acho gostoso com bastante com queijo. Com bastante queijo, né? É bom. Eu vou, eu vou inventar uma moda isso. Eu vou pôr um queijo que eu tenho aqui e eu, eu tava pensando nisso, você acredita? De quem? De botar outro queijo é. Mas eu falei assim, eu ah, não vou falar pra ela Porque senão ela vai achar que não, mas Tô eu... metendo o um bedelho na receita Não, mas eu vou pôr, porque eu tu, tu gosto vai... de muito queijo Tu vai inventar, botar os mussarelas Eu vou pôr daqui Nossa, já. deixa eu ver, ver quantos tem de mussarela aí Três, três fatinhas Quatro, Hã? quatro fatinhas de mussarela você sabe Chico. contar, Alexandre. Ah, é? <risos> A fugiu da escola, viu? E muito! Não é só você que sabe ah. que eu fugi. Mesmo, tem hora que eu me arrependo, mas é. agora não teve jeito. Mas, mas e, o bolo ia ficar bom igual? Ia, não, ia ficar bom igual. Três ou quatro. É, você, você não sabe que eu fugi, que eu voltei, já voltei umas três vezes pra escola. Depois deu mas, Javé, e não fiquei. Mas não gosta? Não, não gosta. Precisa não precisa não de escola. Não precisa já nada. Estou de saco. É, precisa não. Olha, vou dar uma batidinha. Última aqui. batida. Não, depois eu ponho o fermento. Eu não tive tempo de limpar. O tempo não apareceu. O tempo não apareceu. É, quando a gente fica famoso, tendo que atender telefone, <risos> o tempo desaparece. O tempo, ó. Ah, então, na verdade você botaria duas colheres Duas de... colheres, só que não tinha duas colheres Vai botar uma e pouco O que tem aqui, Tá. os perreiros E rezar <risos> pra dar certo <risos> Mas vai dar sim, se Deus quiser Última batida <risos> É a última batida Ele é rápido Esse vo... Ai meu Deus Telefone Deixa eu ver quem é Vamos lá, Chico Você sabe que eu tô com medo De que? De ele vazar para fora? É... Nossa, mas ele é bem líquido Ele é bem líquido, Chico Nossa, ele não é daqueles que fica Não oh. Ele é bem líquido Muito mais líquido Que massa de bolo mesmo uh -huh. é. Eu faço um de cenoura Que fica uma... lindo Chico. De cenoura que eu faço Alessandrina, perguntar pra você quanto tempo fica isso no forno? Ah, não adianta. Não adianta. Não adianta perguntar porque eu não sei e ele demora bastante. Demora por bastante. Por causa dele ser líquido. Tá. Quando ele tá bem moreninho, eu olho. Aí quando eu vejo quando ele... dá, o cheiro também. Aham, uh -huh, né? é. Ó. Ah. Manda Deu? bala. Pronto, gente. O bolo tá pronto. bolo tá pronto não. Bolo... <risos> tá, tá lá. Tá lá. Tá lá, tá nas mãos de Deus. Você é. sempre bota nessa temperatura, né, Alexandre? É. 235 é. graus. Sim, agora ligar o grill. Liga o grill também. É. Se não ligar o grill, vai demorar mais, né? É. Se não tiver o gril também não é precisa. ele não vai ficar Agora eu vou organizar aqui. Tá bom. Para. Nós fazer aqui. Nós fazer aqui dela. E não é possível que esse bolo esteja bom Olá, já Olha lá, Chico Será? Tô falando Tô falando, Chico Será possível? Olha aí, ó. Não deu uma hora Hã? Não deu uma hora Deu uns 50 minutos, no máximo Esse aqui é o cremezinho, olha tá Fica vendo? esse creme mesmo É, fica esse creme mesmo Ah aí, ó. Hum, é isso? isso e aí pode desligar? pode desligar agora eu vou deixar ele aí um pouquinho e tu vai desenformar ele também? não, agora não Não, agora não. não. agora esse não vai dar, isso vai escangalhar mesmo né? esse escangalha mesmo mas eu não quero que escangalhe porque eu quero tirar ele inteirinho pra mostrar. tu sabe que eu acho que não devia ter ligado esse grill? é né? eu acho que não porque aí queimou em cima Aí você vai ter que deixar ele mais um pouco agora, aí, né? Não, filho, ele não queimou, é a cor dele. Ah, fica assim mesmo? Fica assim, molininho. Ah... Pessoal, chegou a hora de experimentar esse bolo. Na primeira vez eu vou experimentar o bolo. Tá. Que eu pedi especialmente para a Alexandrina fazer, porque fazia três anos que eu tava a fim desse bolo. E ela fez hoje. <risos> a cara tá feia. A cara não tá feia. Nossa, bem. Alexandrina. Que coisa boa. Tudo de parabéns, não tô? Bendita. É. Muito obrigado. De nada. Você merece. Bendita. Obrigado. É. <risos> Ah, você merece. bendita a hora que você falou de bolo aqui uh -huh. foi você que lembrou ele né é, é ah, eu vou mas, comer inteiro nossa, não. ele ficou muito gostoso mesmo esse queijo é queijo olha gente, tem um molinho no meio é, é um tipo um pudim Ó, no meio é pudim e em cima e embaixo é bolo eu não sei como acontece essa mágica mas fica muito bom eu acho que é o trigo né ele separa o, o, o milho fica embaixo e o, o, o queijo e o pudim é a coisa fica no meio, no trigo. Então, gente, é fácil de fazer. Vocês viram, é só jogar no liquidificador, né? É, é. E deixar no forno, acho que uns 50 minutos, mais ou menos. É, é.